E hoje é dia de clássico nesse canal, a gente traz pra vocês o que? Uma receita daquele delicioso pavê, aquela receita que você sempre tem um tio que fala pra ver ou pra comer, aquela piada mais velha da vida. Esse daí é aquele classicão que sua mãe faz. A gente deu uma leve gourmetizada nele, deu, mas a gente não, não fugiu do clássico e eu quis manter a apresentação de mãe, que é aquela no potão, marinex, creme de leite condensado, creme de chocolate. Aquele creminho branco por cima, maravilhoso. Confia em mim, porque eu já comi esse negócio e ele tá assim, dos deuses. Então, hoje é dia de pavê. vai dar o um upgrade naquele né? bom e velho pavê tradicional de família. Um upgrade assim bem de leve, mas que vai deixar ele muito mais gostoso. Então, vamos aos ingredientes? Duas latas de leite condensado, quatro paçocas, meia xícara de chocolate 70%, duas colheres de sopa de amido de milho, uma caixinha de creme de leite, três ovos e duas latas de leite. Eu vou dividir essa receita em três etapas. Primeiro, a gente vai fazer um creme de paçoca. Depois, a gente vai fazer um creme de chocolate. E pra finalizar, aqui a gente vai fazer um creme à base de creme de leite e um merengue suíço. Tudo muito fácil, tudo muito simples. Demora só um pouquinho porque tem que mexer os cremes, mas é tipo aquela receita fácil, gostosa, que eu sei que vocês gostam. E se vocês gostam de receita fácil, você já faz o quê? Dá seu like nesse vídeo, não deu like ainda porque... Me diga, eu tenho aqui a minha panelinha, nela eu vou começar pelo de paçoca. Adicionalmente essa receita é feita com aquele creme branco que normalmente vai, eu tô dando um upgrade aqui colocando aqui a paçoca mas a paçoca entra como um saborizante então se você não quiser colocar paçoca se você não gostar de amendoim vai né, existem essas pessoas no mundo que não gostam é só tirar a paçoca e fazer a mesma receita que funciona do mesmo jeito então temos aqui o leite condensado tenho também a minha paçoca eu vou pegar aqui usar esse daqui para medir. Aqui eu tenho as duas quantidades de leite, o que vai na paçoca e o que vai no chocolate. Então tem duas latas. Eu vou colocar uma lata na paçoca e uma lata eu vou deixar para o chocolate. Eu vou usar esse daqui para medir mais ou menos. E para facilitar a minha vida, eu já vou deixar um pouquinho do leite aqui e usar para dissolver o amido de milho. Essa receita é aquela que não tem dificuldade, aquela receita de vó mesmo. Você só bota tudo na panela Deixa eu ver o amido, Tá bom Eu tô de volta e tem aqui minhas três gemas Derruba na panela aqui junto E vamos levar isso pro fogo pra cozinhar Até engrossar Fogo médio, tá gente? Nada de fogo muito alto Porque senão queima o creme E dá ruim Lembra, fogo médio, paciência, não demora muito Só até engrossar Fica parecendo aquele mingauzinho mais grosso. E aí já tá pronto. E agora que nosso primeiro creme já está aqui prontinho, bem delicioso, a gente vai só despejar ele na vasilha, na que vai montar mesmo. E espalha pra formar uma camada uniforme. Vocês uhum. não estão sentindo o cheiro que eu tô sentindo aqui? Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Se vocês quiserem, aqui em cima do creme, pode fazer aquela camada de biscoito alternando. Eu não vou fazer por motivos de que no clássico, aqui em casa, não tem biscoito. A gente faz só o creminho, depois o outro creminho, depois o creminho branco e finaliza. Agora a gente vai fazer o que? Na mesma panela que tá suja mesmo, não tem problema, porque o chocolate é preto, é mais escuro, é por isso que a gente usa o creme branco embaixo. Achindo. Eu vou colocar os ingredientes para fazer o creme de chocolate, que são o que? Outra lata de leite condensado. Meu ingrediente secreto aqui é o que? É o, quê? É o chocolate em gotas. em gotas. Aqui eu tô usando um chocolate 70%, porque eu quero cortar o excesso de doçura desse doce. Por isso eu tô puxando aqui um chocolate 70%. Mas se você não gostar... Ou se você não tiver em casa, você pode usar um chocolate mais fraco, por aqui, sem dizer, com menos sódio de cacau, seria uns 50%. Eu não indico muito chocolate ao leite, porque senão vai ficar muito doce, mas de novo, é preferência pessoal, eu já falei isso aqui várias vezes, o que é na sua casa, você faz o que você gosta, é a sua casa, é a sua comida, é você que vai comer. Então, isso aí, de novo, aqui a minha outra lata de leite e no restinho do leite que sobrou, eu vou misturar de novo o amido de milho. Estão vendo? Isso é como economizar prato. Ainda dizem que eu sujo muito prato. Não sei porquê. Misturou, dissolveu. De novo, liga o fogo, fogo médio, cozinha até engrossar. E tá pronto. A gente vai só despejar ele por cima do nosso primeiro creme. E agora com o nosso creme de chocolate pronto, a gente só derruba ele aqui em cima sem muita cerimônia. Enquanto ele dá uma esfriadinha, a gente começa a fazer a nossa última parte do pavê. A gente vai fazer um delicioso creme à base de merengue. Eu vou usar aqui um merengue suíço, porque eu sei que muita gente não, não gosta de comer ovo cru. Mas se você não tiver problema, você pode fazer um francês, que é só a mesma coisa, sem levar para o banho-maria. Aqui a gente vai cozinhar nossas claras com... Gente, 6 colheres de sopa de açúcar. Eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas tem aqui 6 colheres de sopa de açúcar. Eu vou lavar para o fogo, em banho-maria, até esse daqui... É eu passar meu dedo e eu não senti mais nenhum grãozinho de açúcar entre os meus dedos. E eu mostro pra vocês quando chegar lá. E agora que minhas claras já chegaram no ponto, como vocês puderam ver, eu coloco ela entre os dois dedinhos e eu não sinto nenhum grânulo de açúcar. Eu vou bater esse, esse merengue aqui até chegar no pico médio. Depois eu vou acrescentar o creme de leite e é só jogar por cima do nosso pavê. É isso aqui. Se o merengue tá bonito, tá espumando, tá brilhoso, ele ainda vai estar tá um pouco líquido, mas não tem problema. É só colocar uma caixinha de creme de leite aqui. um churrasco aqui com o um instrumento errado. E dá uma misturada final. E tá pronto. Deixa eu só colocar aqui pra não fazer muita lambança. É tô uma mocinha hoje. Comentem aí se eu não tô uma mocinha. Agora eu vou só derrubar isso daqui aqui dentro, cobrir com plástico filme e lavar um freezer por umas 12 horas. Sim, demora um pouco, mas assim, vale a pena. E temos aqui o resultado do nosso pavê. depois de congelado. Ele foi pro freezer por mais ou menos umas 6 horas. Eu só botei umas gotinhas de chocolate por cima pra dar um tchananã. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ver se esse negócio tá bom ou não, que é importante, né? Então vamos lá, meu, o meu eu tirei aqui já tem uns 15 minutinhos do freezer, ele já tá um pouquinho mais molinho, mas o ideal é ele ser servido um pouquinho mais congelado mesmo tipo, gente pra mim esse pavê quando eu era criança, vamos lá, essa é a minha referência, ele é, ele é congelado mesmo, não é na geladeira, é no freezer, tanto que essa partinha branca é a que fica mais dura, hoje aqui no caso ele não está do jeito ideal, eu colocaria mais um pouquinho no freezer antes de servir, tipo um sorvete Ótimo pro verão. Ou se você é que nem eu e mora no Nordeste, pro ano inteiro, porque a gente tem o que? Verão o ano inteiro. Aqui, tá vendo como ficam as camadinhas? Paçoca, chocolate, creminho branco. Delicioso, vamos experimentar. Eu quero de todas ao mesmo tempo. O chocolate, ele faz com que, os um 70%, faz com que ele não fica tão doce. Não que não fique doce, ainda tá bem doce, mas assim, ele corta um pouquinho do excesso de doce. E combina com a paçoca, combina com... Ai, combina com tudo, combina com a vida. Hum. Tá muito, muito, muito, muito bom. Vocês precisam fazer essa receita, eu só digo isso. É isso, meus lindos, essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês gostem, um beijo e até a próxima.